Olá, eu sou o Marcel Molina e nesse vídeo eu quero falar com você sobre engenharia de equipes. E para começar a nossa conversa, eu quero trazer duas provocações fundamentais referente ao tema. Você que está me assistindo agora, você tem contratado diferentes profissionais para sua empresa? E por mais que essas pessoas tenham todas as competências técnicas, as coisas não evoluem? Ao mesmo tempo, você tem percebido que dependendo do perfil comportamental que o cargo exige, as pessoas performam de forma diferente? Se você líder passa por algum desses desafios, esse vídeo é para você. Vamos lá? Pois bem, gente. O objetivo então desse nosso vídeo é pensar em como a gente pode extrair o melhor resultado possível de nosso time. E aí quando a gente pensa em cargos e pensa um pouco mais em performance, vamos imaginar uma situação que você tem um cargo específico ali na sua organização e quando você pensa em quem vai ocupar aquele cargo, as pessoas normalmente só analisam as atividades as competências técnicas que o cargo exige. Feito isso, os profissionais vão ao mercado, buscam diversos currículos e relacionam a experiência do potencial colaborador com as exigências do cargo. Passa-se o tempo esse profissional é treinado, esse profissional passa por um processo de desenvolvimento, ele passa por um processo de aprendizagem, são dado a eles todas as ferramentas necessárias para ele performar, só que mesmo assim o resultado ele não acontece. Marcel, mas o que houve nesse exemplo que você comentou? A resposta é simples. Muitas vezes quando a gente pensa em contratar um novo colaborador, ou até mesmo, eu quero pegar alguém que já faz parte do meu time e mudar essa pessoa de posição. Qual é a análise que muitas vezes o líder faz? Ele só analisa as famosas competências técnicas. Entretanto, a gente esquece das famosas soft skills, que são as competências comportamentais para a posição. Diante de tudo isso, pessoal, eu quero trazer um conceito de um psicólogo americano, chamado Daniel Gulliman e através do estudo do próprio Daniel, ele contextualizou que 13% do fracasso de um profissional numa organização tem a ver com questões ligadas ao QI, que é o Consciente de Inteligência. Entretanto, 87% do fracasso de um profissional em uma organização tem a ver com o famoso que é, que é o consciente emocional. E aqui está o ponto principal relacionado ao nosso vídeo de hoje, porque através do conceito de engenharia de equipes, as empresas terão a oportunidade de mapear as habilidades, atitudes, competências, comportamentos que um determinado cargo exige e comparar com o mapa de cada colaborador ou de suposto colaborador, porque a pessoa estará apta a atuar naquela posição e é claro, se ela tiver todas as competências técnicas e tiver experiência nessas atividades, mas eu preciso também entender se os perfis comportamentais estão alinhados à necessidade daquela posição. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos colocar aqui dentro da minha organização, eu tenha lá um cargo aberto, onde além das atividades técnicas, como eu comentei, mas eu preciso ter um profissional ou uma profissional que tenha um perfil um pouco mais dominante, que seja um pouco mais objetivo ou objetiva, que tome decisões mais racionais, que seja rápido ou rápida dentro das suas ações no dia a dia. E aí eu acabo trazendo um profissional ou uma profissional que tem um perfil totalmente diferente, é uma pessoa muito mais ligada a relacionamento, é uma pessoa muito mais extrovertida, é uma pessoa muito mais comunicativa, entretanto, falta capacidade de execução. E aí nesse caso, eu lhe pergunto, vai dar jogo? Vai dar liga? E possivelmente, em várias organizações, as pessoas pensam, puxa vida, a pessoa tem lá MBA, graduação, pós-graduação, especialização naquela área, mas a coisa acaba não funcionando. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, vamos colocar aqui dentro da minha companhia, eu tenho lá aberto uma posição, um determinado cargo, aonde exige um profissional que tenha alta capacidade analítica, que seja perfeccionista que seja sistemático, que tenha muita disciplina, que seja bem organizado ou organizada, é aquela pessoa que está sempre rodeada a planilhas, é uma pessoa um pouco mais lenta para tomar decisão, entretanto, é uma pessoa muito ligada a processos e aí diante disso eu acabo contratando um profissional altamente influente, Acabo contratando um profissional altamente estável, muito mais emotivo, que muitas vezes não consegue lidar com alguns conflitos. Trata-se de uma pessoa muito mais conciliadora e nesse ponto, o que acaba faltando? Acaba faltando um pouco mais de foco. Consequentemente, os perfis comportamentais não estão alinhados à exigência daquele cargo. Consequentemente, a coisa não evoluir. E pessoal, isso tanto faz sentido que algumas empresas, hoje em dia, mal estão pedindo, no momento de contratação, as pessoas enviarem o famoso currículo vitae. Hoje muitas empresas na hora de contratar um profissional ou uma profissional, o que que elas fazem? Elas fazem uma análise profunda do perfil comportamental, porque a premissa básica é a seguinte. Se a pessoa tiver os comportamentos necessários para tal função, a parte técnica vai ser muito mais simples de ser desenvolvida. E dentro dos nossos times, o conceito ele funciona com altíssima performance. Trazendo um caso aqui para vocês, inclusive do que aconteceu na Bravend, em outras oportunidades, nós tínhamos uma colaboradora, que ocupava uma determinada posição, só que essa posição existia muita cobrança a nível de metas. E o resultado dessa colaboradora, adivinha, começou a cair cada vez mais. A produtividade foi lá para zero. Chegou o um momento que estávamos quase perdendo essa colaboradora. Foi a partir desse momento que nós começamos a fazer uma análise um pouco mais macro. E entendemos que dentro da nossa companhia existia uma outra posição aonde o trabalho seria muito mais operacional, aonde o trabalho seria muito mais dinâmico. Aquela cobrança por metas, ela não existiria nessa nova função. O que, que aconteceu? Movimentamos as peças, o nível de motivação dessa profissional subiu de forma absurda a produtividade atingiu a alta performance e todo mundo acabou ficando extremamente feliz. Nesse sentido, gente, como dica final, é fundamental a gente entender que equipes vencedoras conhecem todos os seus desafios, todas as suas dificuldades técnicas e comportamentais. E a partir daí, conseguem desenvolver um plano de ação não apenas para melhorar a parte mais técnica do negócio. Agora, eu posso trabalhar a partir do momento que eu tenho conhecimento em relação aos meus comportamentos, eu posso, a partir de então, desenvolver o que eu chamo de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ou seja, às vezes eu estou numa função onde é necessário um pouco mais de disciplina, e eu percebo nesse momento que me falta um pouco dessa habilidade, dessa competência. O que, que eu vou fazer? Eu vou desistir da posição? Claro que não. Só que nesse caso, ao invés de trabalhar um plano de ação superficial, eu posso olhar para o meu umbigo e começar a analisar. O que, que eu preciso fazer para ser um cara mais disciplinado? O que, que eu tenho que mudar na minha rotina para ter mais disciplina? O que consequentemente vai me levar para um outro patamar de resultado. Ou seja, essa congruência é mais do que fundamental. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, não se esqueçam de acessar o nosso canal lá no YouTube da Bravende Oficial. Ative o sininho, receba as notificações, curta, compartilhe, traga ali um comentário a nível do que você achou e não se esqueça, que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente posta um material exclusivo e muito bacana para ajudar vocês a desenvolver resultado no dia a dia. Obrigado, gente, e até uma próxima oportunidade.